E aí pessoal, tudo tranquilo aí? Vamos, eu tô aqui em Dianópolis E vamos descer agora em sentido a Palmas, Tocantins E nós vamos conhecendo alguns, algumas cidades aí Nesse, nesse sentido de, de Palmas E a primeira é passar aqui pela Avenidona Principal de Dianópolis Olha e de Sidona Sidona <risos> aqui tem que segurar a moto olha só como pode ver Dianópolis é uma cidade antiga né pelas o formato das casas dá de ver isso olha só essa aqui eu acho que é a avenida principal eu vou bem aqui no numa... ar deixa eu ver Ai não, espera aí, não é principal, não é pra ali. Ah, pracinha assim aqui. Aqui é a cidade de Dianópolis, tele, Telecentro Comunitário Olha é só o formato das casas, aqui, olha, é o Museu Municipal manuel cavalcante Olha aqui dá de ver que é tudo que indica Que aqui é a cidade antiga, a parte antiga assim né, da cidade Devido a esse formato dessas construções né? Opa, ia caindo aqui Agora eu não tô achando a avenida Pra nós voltar <risos> Uma principal zona que tem aqui Mas nós achamos Ah, essa bem aqui, ó. E aí volta pra ali, ó. Só que eu vou aqui. A paróquia. Deixa eu ver aqui. Bora virar aqui. Vem aqui. E é isso aqui Eu não sei se é a avenida principal ainda ou não Ah é sim, é porque ela vira ali Olha só Hum, eu não tava conhecendo Mas isso aqui eu já passei aqui A pracinha Olha a prefeitura municipal De Dianópolis Cidade bonita Hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui num domingo E a cidade está movimentada, né? Para ser o domingo Essa casa aí, tipo dela Esse cachorrinho Olha essa igrejona aí, ó Enorme é sinal que o povo tem um poder aquisitivo bom devido às construções dos templos, né? Bonita Olha bem na entrada Tem uma estátua Ah é, e aqui nós já chegamos Na pista Esse negócio aqui ó, Vem de Taguatinga Aqui a nossa direita Só que nós vamos pegar para Palmas Que é a nossa esquerda E eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo aqui né Como que foi de Dianópolis E na próxima cidade Eu mostro a próxima cidade Vai ficar melhor assim Eu vi que ele ficou um pouco longo Então até a próxima cidade